Mas antes, só lembrar que temos vídeo novo às sextas e aos sábados, às 18 horas. Marcou aí? Então vamos à conquista de Riktaul. Muito bem, primeiramente vamos construir o um hospital e atualizar os negócios. OK. Todos. Sempre, Sempre Parabéns! Livrou-se de todas as evidências. Agora é tempo de cuidar da família Barbino. Quero que controle um dos negócios deles. E venda-o apenas para mostrar quem manda aqui. Também precisamos começar mais negócios e fazer dinheiro. Portanto, derrube alguns vagabundos e leve-os para casa. Certifique-se de que começaram a usar alguns dos nossos novos negócios atualizados. Muito bem. Os tais vagabundos são esses bêbados aqui que ficam Vixe. perambulando pela cidade. É problema. Então a gente tem que derrubá-los e é levá-los para... até os nossos fazer. negócios. Vamos fazer. Pronto, agora Ele eles vão ficar fazer. perambulando nossos negócios. Bom, isso aí é um truque sujo, né? É claro que fazendo Cara, vamos, isso a casa vai, vai cair, né? Aqui nos negócios vamos temos fazer. essa barra aqui de suborno. E é a propina que vai para a polícia né? Com o tempo a casa vai cair A polícia vai bater e vai fechar o negócio Muito bem, vamos derrubar a Fábio Isso Ei, isso o dedo Isso! Não deixe ele fugir! Atrás dele! Certo, precisamos começar a eliminar algumas das outras gangues agora, mas em silêncio. Se construir um cemitério e largar os corpos lá, ninguém irá perceber. Três pessoas deverão ser o suficiente por enquanto, para garantir que eles saibam quem manda. Marque o cemitério como terra nossa, colocando barris incendiados cobrindo toda a área. Ei! Ei, ei. ei otário! O que tá fazendo aí? Ei, otário! Oh, palhaço! Ei, otário. Não vai fugir, não! Sim, Sim, chefe. Vamos fazer! Vamos fazer! Ah, pensou que ia escapar, né? Senta o dedo nele! <risos> Ei, você! Ei, volte aqui! Chumbo grosso nele! <risos> Missão cumprida! Bem, estamos tendo muitos problemas com a prefeitura e precisamos ir devagar por um tempo. Colete alguns rádios da polícia e coloque-os nas calçadas para começarmos a ter algumas patrulhas policiando nossas propriedades. Garanta que todos os nossos negócios estão pagando no mínimo 10% da renda para o fundo beneficente da polícia e entregue um suborno de 10 mil para a outra gangue, para que fiquem quietos por um tempo. Concentre-se apenas em construir algumas casas de nível 2 e o problema desaparecerá. Sim, senhor. Muito bem, hora de colocar a polícia pra agir. Em nosso benefício. Bom, muito bem, patrulha na área. E agora vamos construir mais negócios. Vamos começar a construir as casas de nível 2. E para isso precisaremos de tijolos. Ok. É claro. Muito bem, fábrica de tijolos prontas. Sem problema. Problema. Vamos, é Sem problema. Problema. Bom, o chefão nos mandou entregar um suborno. Vai lá, cara. Obedeça o chefão. Vamos fazer. Muito bem, suborno entregue. Construímos o um charlatão. E agora o sex shot. Acho que você conseguiu enganá-los. Agora é hora de criar o caos na oposição. Primeiro construa alguns bilhares e use os bandidos neles para cuidar de alguns dos negócios inquilinos deles. Mas antes que você possa construir um bilhar, é preciso invadir um construído pelo inimigo. Se alguém se opor, mate -o. É onde as coisas começam a ficar divertidas. É hora de criar o caos na oposição. Ih, a casa caiu Todos pra fora Vamos Isso É hora de invadir o território vamos. inimigo Senta o um dedo vamos. neles vamos. Caiu fora vamos Isso Ei, ei, ei O que você tá fazendo aqui? Vamos. Fora Estou rei, Vai lá, soldado. Fiquem alerta. Ei, ei, ei! Acabe com ele! Isso! Arrebenta! Beleza! Opa, opa. Ah, corre. Ai, caramba, ai, caramba. Corre, corre, corre, corre, Vamos corre, corre. Vamos fazer. Ufa! Essa foi por pouco. Muito bem, pessoal. Peguem ele. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, Então é isso pessoal, muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo, aqui no o Jogo. E agora é hora de obliterar a oposição. Vai lá, cara. Vai lá, dê suporte a eles. <risos> cara é errado. Não, cara, é o reparador. E é isso aí, primeira fase concluída. Ricktown é nossa. Vamos fazer, vamos fazer. Corrupção e violência atingiram uma pequena comunidade em Nebraska. Vários elementos criminosos de força da cidade semearam o caos nessa antes pacífica comunidade. Agora, ao vivo do local, nosso repórter Jim Flynn. Estou do lado de fora da prefeitura, onde toda a força policial foi presa pelo FBI, supostamente por terem aceito o suborno de uma gangue local. Fui informado de que vários cadáveres foram desenterrados de covas anônimas e que alguns desocupados locais desapareceram sem deixar pistas. Ao meu lado está uma testemunha que afirma ter visto um massacre da máfia. Senhor, onde estava quando viu esses fatos? Bom, eu e o Jed estávamos na floresta tentando pegar um rato que anda mordendo o pé da mãe dele nas últimas noites. E diz pro Jed, que tal botar um pouco de carne seca em um balde? E aí o rato vem pegar, a gente esmaga ele com uma pedra e... Sim, mas sobre o assassinato... Não vi assassinato nenhum. Mas esta manhã você me disse que viu acontecer um assassinato. Me enganei. O cara com o chapéu me disse pra não falar nada. Ele disse que estava enterrando o tio dele na floresta e que o tio dele já estava morto mas o tio dele era mesmo barulhento para o morto gritando e urrando especialmente quando ficavam metendo ele de volta no buraco com uma pá vou deixar que vocês, ouvintes, cheguem às próprias conclusões aqui é Jim Flynn de Ricktown, Nebraska quer comprar um rato? vá embora você tem mesmo uma boca espertinha em outras notícias de hoje, uma perna cortada foi encontrada em uma sacola de compras perto da estação de ônibus da rua 54.